Boa noite pessoal, estamos ao vivo para mais um papo sobre finanças pessoais, é, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios, é, negócios criativos e, bom, toda noite eu estou fazendo essa série aqui sobre finanças pessoais e convidando é, o pessoal a, a se envolver com perguntas sempre relativas às finanças reais que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, o nosso momento. É, e essa tem sido a proposta do, de, do canal A Jogada, no, TV A Jogada, é, que, que é uma iniciativa é, de uma instituição que é o Instituto a Jogada e a Associação em Rede à Jogada, que além de promover esses cursos sobre gamificação de negócios e ludocracia, é, também tem uma missão ligada à educação e ligada também ao fomento de negócios inovadores e é, economia social. Então, <cười> é, o assunto de hoje falando sobre finanças pessoais, é, é sobre fundos, fundos de capital. Um, é, nos últimos episódios a gente falou sobre uh, a obra, a gente falou sobre o acúmulo, e hoje o, o conceito de fundo é um conceito derivado também, é, evolução do conceito de acúmulo, no sentido de que, é, conforme você acumula aquelas 10 mil horas né, que a gente comentou do conceito de obra, é, e essas 10 mil horas vão fazendo parte da sua é, da sua reputação, da sua história, do su da sua marca, ou do, sua, do seu currículo, um, essas 10 mil horas elas vão se transformando num fundo que dá, que dá, digamos, credibilidade para o seu currículo no mercado, né? em qualquer sentido de mercado que a gente esteja falando. E num, num, numa escala é, máxima que isso chega, é, o próprio é, capital político que o nome de uma pessoa pública é, pode adquirir ele frequentemente ele se torna é, ele pode se tornar algum tipo de instituição e e, e de fato uma fundação né é, que que, a, que carrega esse nome então por exemplo a gente sabe da, do do Instituto do Instituto FHC o Instituto Lula é, o, os president, o presidente Bill Clinton, nos Estados Unidos, ele criou é, um, um, uma fundação também, um instituto também. Então, é, o Obama agora está criando um também, né? É, até veio ao Brasil recentemente para divulgar o, o seu né, novo é, papel na política. Então, é, todos esses presidentes, eles conseguiram fazer isso porque eles... É, saíram da política com bom nome, é, uma, uma aprovação, né, é, mais mais positiva. Presidentes que que não conseguiram isso, né, a gente não fica sabendo da, dos institutos ou fundações que eles tenham fundado. Então, é, pelo menos é, a gente não ouve falar sobre a fundação do George Bush e também não ouve falar sobre fundação do Fernando Collor, por quê? Porque eles não é, conseguiram é, transformar esse nome num, num capital, né, num capital político, e, é, então toda pessoa, é, apenas pela, pela sua dedicação a algum tipo de é, atividade ou, ou habilidade ou arte ou competência ela pode com o tempo acumular essas 10 mil horas e é, adquirir credibilidade e se tornar e tornar essa esse, é, essa acumulação essa conta de acumulação num fundo e esse fundo ele pode é, ele pode depois comercializar esse tipo de é, ativo de capital que quase nunca seja financeiro, para chegar nesses outros tipos de capital e, e é, obter aquilo que ele precisa para funcionar, né? então uma pessoa, por exemplo, que já morou fora, ela às vezes não tem um, um diploma é, em tradução, né, ou alguma coisa assim, mas ela pode fazer um trabalho é, na é, na área de tradução, ela vai ter credibilidade para fazer um trabalho na área de tradução, porque se ela morou, por exemplo, mais de três anos fora, ela já tem mais de 10 mil horas é, acumuladas de prática com aquele idioma. Então, uma pessoa que já trabalhou é, mais que três ou cinco anos em qualquer setor, ela já já terá também mais de 10 mil horas em, em alguma coisa. né? É, eu, por exemplo, eu trabalho com jogos porque né eu trabalho com é, eu pesquiso um assunto que eu que eu prefiro usar o, o, o termo gameologia né que é uma, uma mistura de game com economia né de universo do jogo com economia e dentro desse desse universo eu tenho é, já mais de 25 mil horas dedicadas a, a esse assunto, porque eu tenho experiência com jogos desde criança, né? desde cinco anos, pelo menos, é, de idade. Então, é, uma pessoa que hoje tem 20 anos e que joga videogame desde os 10, por exemplo, ela já tem 10 mil horas para é, um, começar a estudar como, como game designer. É, uma pessoa que... É, se dedicou da mesma forma ao futebol, por exemplo, ela também já deve ter 10 mil horas que seriam suficientes para ela desenvolver profissionalmente com o futebol também. Talvez, no Brasil, por causa da, do excesso de oferta de profissionais de futebol, isso não seja tão fácil. Mas se essa pessoa é, estiver disposta a aprender um outro idioma, como, sei lá, o chinês ou o árabe, e, e morar fora, Talvez essas 10 mil horas que ela acumulou é, se informando por futebol, é, sobre futebol, por prazer, por, é, por diversão, podem virar currículo para ela conseguir um emprego. Né? Não talvez no país do futebol, mas em países que não sejam país do futebol. Né? Então, esses são apenas alguns exemplos de como a gente naturalmente acumula... É, esse, esse investimento de tempo né? e, e de dedicação e de energia em, em vários tipos de áreas e esse acúmulo por si só ele é, resulta em credibilidade né? ele, ele agrega credibilidade a um currículo, mesmo que você não consiga não tenha rentabilizado esse, esse acúmulo no passado, ele pode ser retabilizado como uma colheita para o futuro. Como? Bom, se você produtificar esse, esse é, acúmulo, né? Se você ou transformar isso num, num diferencial do seu currículo profissional, ou se você transformar isso em algum tipo de emprego, né? Ou um, algum tipo de produto, algum tipo de serviço, algum tipo de experiência que... É, possa ser comercializado e talvez não comercializado diretamente com dinheiro, mas em troca de algum outro tipo de ativo que você precise para desenvolver algum outro tipo de projeto né? então muitas vezes é, você está em busca de é, desenvolver seus estudos, isso está fora e se você transforma qualquer tipo de experiência própria, ou artística, qualquer tipo de pesquisa, sei lá, se você gosta muito de cinema, é, a sua pesquisa com isso pode se transformar em algum tipo de é, projeto e, e, e possivelmente facilitar você a conseguir é, uma oportunidade de estudar fora. né Então tudo depende de como você materializa isso esse, esse acúmulo de, de informação, né, de dedicação mesmo, em algum tipo de resultado real, em alguma, algum tipo de coisa real. E essa capacidade, essa competência em fazer isso, ela, ela é quase como um, abrir uma, um, uma porta de, de fluxo de, de toda uma, uma relação entre o mundo de fora da gente, que, que é, envolve o trabalho e, e, e o que a sociedade nos impõe, no sentido de pagar contas, né? é, e, e, ir para o trabalho e realizar coisas operacionais, mas envolve também um outro campo da nossa vida que é mais o universo interior e mais o, o campo criativo da gente, né? Que que da onde é esse esse uh, sentimento, essa energia criativa, essa libido natural que é, a gente tem é, espontaneamente, né? O interesse interesse natural que a gente tem por algumas coisas, ele ele de dentro para fora, ele se transforma num, num, é, num capital simbólico, né? é, num capital criativo, digamos assim, um patrimônio criativo, num direito autoral, que na verdade é o, o que realmente você é nessa era da informação, né? nessa era em que tudo que a gente é é permanentemente computado pelo Google, Facebook, pelo nosso celular, né, que a é cada vez que a gente olha para ele, ele tem uma câmerazinha que também olha pra gente, então hoje a gente, na economia a gente é, se trata, a gente se trata, a gente se, se, existe só como informação, a gente é feito de informação, e, e assim seremos cada vez mais, né. É, conforme o, o, os dados, eles estão se transformando no petróleo do futuro, né? da economia do futuro. Então essa é a mensagem de hoje, galera. É, se você está é, achando útil, interessante, é, compartilhe esses vídeos, por favor, e confira o curso é, de Finanças Pessoais, que está... É, está tá sendo ministrado aqui na Jardim Digital no Rio de Janeiro no centro e que está anunciado na, na fixado na página e com desconto antecipado até a, próximo sábado um abraço e até amanhã